Obrigada por ter assistido às nossas palestras sobre babassuí e sensoriamento remoto. Nossos jogos são adaptados para crianças do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio, como vocês podem ver aqui nessa sessão de jogo na Escola Municipal do P.A. Benfica. As palestras que vocês acabam de ouvir, assim como a versão para imprimir dos jogos, estão disponibilizados gratuitamente com uma licença Creative Commons no site da IRD, que vocês podem ver aqui junto com o endereço. A divulgação do kit pedagógico iniciou em junho de 2022. Foram organizadas reuniões com professores e diretores de escolas rurais, mas também com alunos da universidade e com membros do -B, que é uma associação de quebradeiras de coco-babassu. Diversos professores de várias disciplinas indicaram a possibilidade de utilizar esses jogos nas futuras aulas deles. Se você for professor e quer usar esses jogos, nós estamos muito interessados pelo seu retorno em quais conteúdos vocês usaram nos jogos, quais foram os resultados obtidos. Essas e mais perguntas constam num formulário online que vocês podem ver aqui, junto com o endereço dele. Só precisa cinco minutos para preencher esse formulário. E para nós é muito importante porque é uma forma de validação da nossa ação de comunicação. Então desde já nos agradecemos aqueles professores que vão mandar formulários preenchidos. Funciona desse jeito: depois de ter realizado uma aula com os jogos, um dos jogos, você preenche esse formulário. Para nós cada formulário preenchido demonstra o impacto real do kit pedagógico. Além disso sua valiosa participação vai permitir arrecadar mais financiamento para poder imprimir e doar mais kits pedagógicos. Se você for professor ou professora de uma escola que recebeu o kit pedagógico, mas que você não assistiu às sessões de formação, agora você tem os vídeos. Mas você precisa mandar para nós seu e-mail, no nosso endereço de contato, para a gente poder encaminhar futuras informações. Se você for professor ou professora de uma escola que não recebeu o kit pedagógico, pode mandar também um e-mail nesse uh, endereço de contato nosso. Tentaremos providenciar no limite dos kits disponíveis. E agora, bora jogar?